Na ponta da linha aí com o nosso convidado, o um programa, obviamente, a gente não poderia deixar de abordar esse assunto, Novembro Azul, um, um tema importante a respeito efetivamente da, do câncer de próstata, que é uma doença que infelizmente mata e mata muito muita gente, muito homem aqui no Brasil, uma doença séria e precisa sempre ser. E a data de Novembro Azul é sempre lembrada aí como um período para fazer os devidos exames. É claro que isso tem que ser permanente. Dr. Aloy, bom dia. Uh, a pandemia afastou muito, muito a gente para fazer os exames, doutor? Seja bem-vindo, obrigado. Bom dia, Fernando. É, você está me ouvindo bem? É um prazer Perfeito. poder participar do seu programa. Finalmente, né? É, é, realmente, houve uma, uma situação que eu tenho comentado muito. É, a gente percebeu que houve um represamento, né? É, isso foi levantado nos principais hospitais acadêmicos do Brasil e, em média, é, uma redução de 30% no diagnóstico dos cânceres de próstata e outros tumores urológicos. Isso é lógico, em dois anos, um impacto muito grande, vai trazer um impacto muito grande na, na saúde pública. É, esse, subdiagnos esse subdiagnosticamento nessa, nessa pouca quantidade, de, de, essa grande diminuição no número de casos mostra que realmente tem alguma coisa errada, é, a dificuldade dos pacientes terem acesso principalmente aos serviços públicos, né, foi muito grande e nós vamos ter uma, uma situação aí que é inédita é, desse aumento de diagnósticos nos próximos dois a três anos que é, talvez sobrecarregue a rede é, pública, inclusive a rede privada, né, que é onde a gente acaba atuando também, a gente percebe isso. Os pacientes é, simplesmente abandonaram, muitos abandonaram tratamentos, abandonaram segmentos Na nossa área é visível, mas em outras áreas, cardiológicos, pacientes com problemas intestinais, eles acabam abandonando, acabaram abandonando o tratamento e volta depois de dois anos, porque em muitos casos é muito perigoso, né? Mama, no caso das mulheres. Mas especificamente na área de urologia, foi feito um estudo pela Sociedade Brasileira, e que acabou mostrando realmente essa, essa deficiência e nós, nós nós percebemos isso no nosso dia a dia, né? Nós estamos pegando tumores é, em casos é, já um pouco mais avançados, é, estamos pegando pacientes que poderiam ter tido é, diagnósticos precoces com cura, né? E hoje talvez algum algum, algum desses pacientes passem a ter tratamentos paliativos, isso aumenta custo tanto social quanto o próprio paciente é, em termos de qualidade de vida, e, e para os planos de saúde e para o governo. Então, realmente é uma tragédia né, anunciada, está né, se mostrando, e vamos ver como é que as coisas vão, vão, vão funcionar. Esse represamento realmente foi muito prejudicial é, nas áreas da, da, da oncologia, nas áreas da, da urologia, é, isso vai ter um preço caro a ser pago. Nesse sentido, né, Chalube também, você é, um aumento de 30% dos casos, de expectativa em razão da pandemia. Muitos homens acabaram não fazendo os exames, falando especificamente no caso da, da, do câncer de próstata, e realmente preocupa, vão ter uma, uma, um impacto é, muito significativo para os próximos anos. Só para ter uma ideia, doutor Eloy, quanto por exemplo um diagnóstico que está num estágio, é, é, um, vai, um estágio básico sem nada. Quanto tempo, teoricamente, há o risco de, de desenvolver um câncer de próstata, que seria o tempo máximo assim, possível, ou não, não existe, isso depende de cada, cada pessoa. Seis meses já pode ser o suficiente para surgir aí e, e deixar uma situação mais agressiva, um tempo maior, como é que funciona isso, doutor? É, então, na verdade existe uma, uma normativa da sociedade uhum. mundial, brasileira, é, onde a gente deve fazer o exame anualmente. Né? Ah, mas por que anualmente? Porque o câncer de próstata, ele, na maioria das vezes, ele tem um crescimento lento, né? não um crescimento insidioso Ele, ele uhum. demora para se apresentar clinicamente. Mas é, um ano é um tempo que você, às vezes, consegue chamar atenção para um caso é, e já, já atuar precocemente. Então, é, esse período de um ano é muito importante. É, no tumor de próstata especificamente. Outros tumores uhum. têm comportamentos é, mais ou menos agressivos. Né? Por exemplo, você pega um tumor de bexiga, ele normalmente costuma ser mais agressivo. O tumor de próstata ele tem essa vantagem, na maioria das vezes, né, na maioria das vezes de ter um comportamento de crescimento mais lento. É, então, a orientação sempre para os pacientes que fazem exames de rotina é um ano pacientes que você fica mais preocupado, que você está vendo que está evoluindo para uma situação de, de mais risco, com exames que estão chamando atenção, a gente prefere que esse paciente acabe retornando em seis meses. Então, aí você vem estudando que a pandemia vai fazer é, daqui a dois, três meses a pessoa seu segundo aniversário, você já vê que é o quanto de pessoas que, que acabaram é, sendo prejudicadas, né? Aquelas pessoas que estavam em, em combinação de segmento para seis meses é, acabaram perdendo e as, as pessoas estão em combinação para um ano, que é a rotina normal dos do, do pacientes, com certeza também são, é, acabaram sendo prejudicados e podem nesse período é, ter desenvolvido um câncer ou é, iniciado um câncer que poderia já estar em tratamento. Muito bem. O nosso entrevistado aqui, o Baiano Buzeiro, gostaria de fazer uma pergunta aí para o Dr. Eloy. Doutor Eloy, bom dia. É, qual seria qual é a recomendação a partir de quantos anos de idade não é, as pessoas devem começar já a fazer exames preventivos então, Bardo, Bom dia é, na verdade o que acontece a gente precisa, a gente precisa definir existe um padrão né, já, já pronto pacientes que tem na família um né, então, assistente familiar é, com tio, com pai principalmente é, com câncer de próstata esse paciente deve iniciar o primeiro contato com o urologista aos 40 anos é, e, obrigatoriamente, aos 45 anos, já fazer todos os exames. Então, ele já envolve exame de toque, ultrassom, PSA, são os exames de rotina. É, então, aos 45 anos, obrigatoriamente, você tem antecedente familiar, ou se é da raça negra, ou obeso, então, uhum. são os obrigatórios. Uhum. Os pacientes que não têm antecedente familiar, que não, têm, não são da raça negra, não são obesos, eles podem... É, procurar a gente com 50 anos. O que eu recomendo no meu dia a dia né, é que o paciente pode vir a partir dos 40 anos de idade, a qualquer momento do consultório, ele vai ter o primeiro contato com o urologista que vai definir para ele, né, às vezes ele não sabe exatamente o caminho que ele tem que seguir, com é, um o primeiro exame, com a primeira conversa, as idades que ele deve é, passar a fazer o um acompanhamento. E, obrigatoriamente, são esses casos, 45 anos e 50 anos. 45 para quem tem esses antecedentes e esses riscos e 50 anos para quem não tem. Mas acho, no bom senso, 45 anos é uma idade onde todos os homens devem ter contato com o robôismo. Tá? Perfeito. Perfeito. Aí, belas observações. Da redação, lá o nosso colega jornalista Humberto Chalub tem pergunta também para o doutor Eloy? até tenho sim, Fernando. Eu gostaria de saber, doutor Eloy, a gente sabe que o exame de toque está consagrado como é, o instrumento mais eficiente para se detectar é, o câncer de próstata, né? É, e agora, depois surgiu o PSA e, e, e, e esse procedimento, é, ao, que, é, ao longo dos anos, sempre foi o que, de certa forma, culturalmente, nunca foi muito aceito pelos homens, existe uma, uma cultura machista, tudo que envolve a questão, que evita que, que esse... Esse, essas pessoas vão fazer os exames preventivos. Gostaria de saber, doutor López, se está em desenvolvimento, se existem outros métodos mais modernos que possam identificar é, o câncer de próstata e que é, dispensa o exame de toque. Já existe isso ou se pensa em se desenvolver algum, alguma é, tipo de exame nesse sentido? Humberto, a pergunta é muito, muito interessante. Na verdade, é, não existe nenhum exame que, que substitua o TOC. Tá? É, por quê? Porque o, o TOC acaba, é, em alguns, algumas situações, você consegue dar o diagnóstico em tumores que não, que não produzem, por exemplo, um PSA. Né? Então, se o paciente tem um PSA normal, não necessariamente ele está livre do, do, do câncer. Então, você às vezes vai diagnosticar no TOC, alguns tipos de tumores que têm esse comportamento. Né? Existe hoje uma tecnologia muito avançada. Nós temos, por exemplo, o exame de ressonância, onde ele te ajuda muito é, é, a localização, às vezes, de um, de um tumor, é, que vai te facilitar na, na numa biópsia posterior. Mas é realmente o toque. Ele faz parte do exame físico. Ele faz parte até de você se precisar fazer uma cirurgia, conhecer como é que está essa glândula, conhecer a consistência dela. É um exame que não vou falar que é agradável, é lógico que é desagradável, mas ele ainda, ainda não foi substituído por outro. né? Ele foi, é, Existem uma série de exames que foram adicionados, que melhoram a curácia para a gente dar o diagnóstico, né? mas é, o urologista tem que fazer o exame do toque. A gente sabe que o número de pacientes pequenos, mas existem, a gente diagnóstico, é, o diagnóstico é feito puramente no toque, principalmente nos, nos meios onde tem menos. Os pacientes têm menos recursos, o toque é essencial, porque às vezes ali aumenta já em torno de 20% dos diagnósticos são feitos no toque, não no PSA e não em outros tipos de exame. Mas com certeza está tendo uma evolução é, nos exames de imagem, principalmente, é, para ajudar que a gente consiga estadiar melhor é, e consiga, é, por exemplo, a ressonância ela me localiza uma área que tem mais chance de eu ter o um tumor. Então, se eu preciso fazer uma biópsia, eu consigo é, direcionar melhor. Às vezes, o TOC não consegue me dar esse, todos esses dados. Mas, realmente, ainda é um exame extremamente importante. A gente sabe que existe um certo preconceito, que a cada ano que passa tem melhorado, é, os homens estão ficando mais conscientes, é, até por, por verem amigos e pessoas conhecidas desenvolvendo a doença, é saber que isso é meramente um exame físico, apesar de ser desagradável, é um exame é, rápido, indolor, e que não vai trazer nenhum malefício para o paciente. Perfeito, doutor. A gente agradece muito a sua participação, a gente sabe que o senhor abriu uma brechinha aí nos seus atendimentos, aí na sua clínica, muito obrigado pela sua presença, suas dicas importantes, aí, a importância também da necessidade de se fazer Uh, os exames, ir ao urologista, como em outras especialidades também, né, porque, infelizmente, ainda é uma causa mortes muito elevada aqui no Brasil. Doutor Eloy, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia. Obrigado você, Fernando, estou à disposição quando você precisar, e é sempre bom lembrar que novembro novembro é uma campanha que ela, ela, ela pegou, né? ela começou no Brasil em 2014, hoje faz parte do calendário, médico do Brasil e, e a gente tem que estar sempre atento a isso e, e pegar mesmo no pé, porque o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem e a gente tem que detectar isso precocemente para ter uma qualidade de vida boa e ter uma, uma vida tranquila. E tá bom, Um abraço, um prazer participar do teu programa. Muito obrigado, falamos com o doutor Eloy Mussolini. É médico, urologista também, um dos responsáveis atua lá na Santa Casa de Santos também, que gentilmente abriu um espaço aí na sua agenda para nos atender e esclarecer aos nossos internautas sobre é, essa questão que é uma questão muito delicada e precisa ter muita atenção, né Vai Sem dúvida alguma. Uma tendência de 30% de alta de casos. a gente vai ter sérios problemas a curto e médio prazo.